Bora pra análise sem spoilers do filme Tio, a busca por justiça. E esse aqui é um drama que vai contar a história ali da família Tio. O Emmet é um menino negro de 14 anos e ele mora ali com a mãe em Chicago. Só que aí o que, que acontece, né? Lá por 1955 ele resolve passar um tempo ali com a família do Tio ali no Mississippi. Só que lá no Mississippi a segregação racial ela é mais forte ainda e o Emmett, ele vai numa loja e acaba conversando com uma mulher branca. É, o que, que acontece, né? Ele acaba naquela situação sendo perseguido, sendo linchado pelos homens brancos ali e acaba falecendo e aí no filme a gente acaba vendo ali o desespero e a luta da Meme que é a mãe do Emmett por justiça é, agora a gente precisa dizer, né, esse filme ele é extremamente tocante, é um filme com uma temática extremamente triste, é um filme que realmente nos emociona demais porque é um filme sobre uma história em que as pessoas ali daquele lugar são movidas por puro racismo e é mais chocante ainda a gente pensar que isso é baseado em fatos reais a gente fica muito revoltado, né, com tudo aquilo que a gente tá assistindo ali no filme, e realmente ele é um filme bem pesado. É, e o que que o filme faz, né? O filme ele busca nos conectar bastante com o Emmett, com o garoto, né? A gente vê bastante da, do dia a dia ali do Emmett, da relação dele com a mãe, então a gente estabelece esse vínculo com o Emmett, e aí depois da tragédia que acontece, aí sim a gente passa a acompanhar mais o caso e o que que tá acontecendo, os desdobramentos desse caso depois. É, mas também boa parte do filme, a diretora, ela foca ali, né, na questão em si do sofrimento, da luta por justiça e responsabilidade responsabilização Ali, né? Dos culpados E também pelas mudanças de leis ali Que acabam permitindo esse tipo de situação De violência extrema e linchamento é, O que que acontece da né, estrutura narrativa aqui do filme? Eu gosto bastante dos três atos dele Acho que são muito bem trabalhados As temáticas aqui que são muito importantes Elas são trabalhadas de maneira muito delicada Mas em algum momento o filme Ele acaba caindo numa armadilha Que ele fica um pouco estagnado aqui na dinâmica dele Porque a gente sabe exatamente que é um filme Sobre busca por justiça E a gente sabe então exatamente para onde o filme tá indo. E o filme, ele fica em alguns momentos um pouco estagnado no sofrimento da mãe, né? Então, nesses momentos, o filme, ele acaba perdendo um pouco em ritmo. Eu concordo e acho também que o final fica corrido justamente por estagnar ali mais naquele sofrimento focado ali na mãe. E assim, a gente vê além do sofrimento da mãe, do impacto pra família, né? Com relação à morte do Emmett, mas de todo impacto pra comunidade negra que tava muito acostumado com essa discriminação e com muita violência. E algo nesse sentido que o filme aborda muito bem também é aquela sensação de culpa de todo mundo que Estava em volta, todo mundo fica refletindo será que não poderiam ter feito alguma coisa diferente, mas ao mesmo tempo com aquele medo de uma possível retaliação. E ao mesmo tempo, do outro lado, na comunidade branca a gente vê aquela sensação de poder é um pessoal que teria a capacidade de fazer qualquer coisa, sendo que não teria uma justiça atrás deles para buscar e ver o que, que eles fizeram. É realmente esse filme, assim, ele é bem tocante. Mas antes da gente continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscrevam também em todas as nossas redes sociais mas os links estão aqui na descrição do vídeo. E bora também dar um like aqui nesse vídeo. Quero lembrar que vocês podem ser membros apoiadores do Bulldog Nerd. E com isso vocês têm acesso a benefícios exclusivos aqui do canal. A diretora é a Chanel N. Que ela acaba assim, conseguindo traduzir aquele sofrimento daquela mãe que perde o filho assim, numa barbárie. Ela conseguiu traduzir nesse filme aqui essa sensação de impotência. Dessa comunidade negra que realmente está cansada de justiça aqui e de violência. É Realmente a gente consegue perceber um olhar feminino muito muito delicado sobre essa história e principalmente de uma diretora nigeriana que conhece muito bem a história que ela tá construindo aqui. É, e ela usa o tempo inteiro um jogo de sombra e luzes que é bem evidente aqui no filme. Em vários momentos a gente vê que uma escuridão meio que toma a tela como se fossem as trevas e aí logo depois de alguma situação a gente vê uma luz quase cegante então ela brinca bastante com esses contrastes que tem tudo a ver com a história que ela tá contando. É, outra técnica que ela usa muito aqui é um close bem fechado na personagem meme que passa boa parte aqui do filme chorando muito e em muito desespero. É uma técnica de cinema já bem conhecida pra dar bastante emoção, aquele close no rosto mas em alguns momentos eu acho que ela acaba pesando um pouco, essa técnica acaba usando ela em excesso, que a atriz ela já é muito boa aqui, então é, é, esse uso em exagero aqui, às vezes acaba pesando um pouco. É, eu concordo eu acho que a diretora confiou muito ali na atuação da Daniela da De eu acho que ela realmente viu ali que a atriz estava mandando muito e resolveu realmente pesar um pouquinho nessa questão Agora, a Gabi falou das atuações, as atuações realmente estão em alto nível, né? Como a Gabi falou, né? A Daniela Dadwiller, ela dá um show aqui, ela basicamente carrega esse filme nas costas, é muito difícil a gente não se emocionar com a personagem dela aqui. Ela realmente tem uma capacidade incrível de envolver a gente na história e realmente sentir toda aquela tristeza da personagem meme. Olha, eu vou te dizer, eu achei ela incrível nesse filme e pra mim, tranquilamente, ela poderia ser indicada ali e concorrer ao Oscar. É outro que tá muito bem também, o Jalen Hall, né? Que faz o Emmett. Ele dá aqui carisma que é necessário para esse personagem. É impossível a gente não se envolver com a história dele, com o que acontece com ele aqui no filme. É, até o Upi Goldberg faz ali uma pontinha aqui nesse filme. E assim, a classificação indicativa é de 14 anos. Bom, então fica aqui a nossa dica desse filme, né, que é um filme extremamente triste, mas é um filme excelente, que fala bastante sobre segregação racial, violência e racismo de uma maneira bem contundente. E aliás, esse filme que ele é distribuído pelo Universal Pictures estreia dia 9 de fevereiro nos cinemas. Inclusive, a gente queria agradecer o convite convite para assistir esse filme em cabine antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo para vocês aqui no canal. Bom, então a nossa nota para o filme Tio, A Busca por Justiça é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e saem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!